Olá, tudo bem? O meu nome é Fernanda e quero compartilhar com vocês hoje, uma dica de curso bem legal, barata e que pode te ajudar bastante, na hora de fazer concursos ou prestar exames. O curso é este, curso de Direito do Trabalho. O curso de Direito do Trabalho para que você conheça os direitos e deveres na relação, entre empregados e empregadores. Tem duração de 50 horas e início imediato. O direito do trabalho é a área que abrange todas as normas jurídicas relacionadas a empregadores e empregados. Advogados especialistas em direito do trabalho atuam no acompanhamento e orientação de diferentes tipos de reclamações trabalhistas. No curso de Direito do Trabalho, indicado tanto para advogados e estudantes de direito, quanto para quem simplesmente deseja conhecer seus direitos trabalhistas, você conhecerá os principais tópicos da CLT, as modalidades de contrato de trabalho, o direito sindical, o Ministério do Trabalho, e mais. Conheça as últimas modificações na CLT, comentadas por especialistas. Como saber quem tem direito a adicionais, como insalubridade e periculosidade. Como lidar com pagamentos de trezo, férias e rescisões, entre outros. Aprenda tudo por meio de vídeo-aulas interativas, com um tutor para tirar dúvidas. Ao final, você recebe o certificado em casa, sem custo adicional. Compatível com dispositivos móveis. Este curso online conta com videoaulas. Apostilas. Professor. No final receba o certificado grátis. Os principais tópicos do curso de Direito do Trabalho são. Unidade 1. Abordagem inicial. Introdução. O direito do trabalho no Brasil e no mundo. Fontes do direito. Princípios ligados ao direito do trabalho. Direito sindical. Papel do Ministério do Trabalho. Organização do Ministério Público do Trabalho. O empregador. O empregado. Unidade 2, o direito do trabalho na prática, função do contrato de trabalho, a remuneração, manutenção da jornada de trabalho, período de férias, aquisição e gozo, pagamento do 13 terceiro salário, como rescindir o contrato de trabalho. Unidade 3, segurança e medicina no trabalho, abordagem histórica, da insalubridade, da periculosidade, medidas preventivas de medicina do trabalho. Normas regulamentadoras. Conclusão. Para acessar este curso clique no link abaixo na descrição deste vídeo. Se você gostou do vídeo dê um like. Compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal. Um beijo e até mais. Tchau.